Sabe dar os remédios É pro papai, todd Vai ter que lá dentro, fechar a boca dele pra iube. Aí, assim, gente, ó. Assim que, assim que dá, ó É o todd o papai Jogou fora, tá vendo? Esse aqui foi esperto Ele jogou ele fora, não pôde de volta De volta É, abre a boca Remédio é verde, gente Aqui, abre a boquinha deles é espertinho, ele é bravo É, abre é a boquinha ele tá dele Papá, papá que papo, vamos, vamos tomar remédio? Vamos tomar remédio, vamos tomar remédio, vamos. Abre a boquinha dele. Ah, comecei a bunda, peça. Tá bravo. <risos> Você tem que segurar aqui, que a gente não te morde. Oi? Ah. Ah. Ah. Olha a cara da riqueza, gente. Eu tô cancelada. Vamos dar a riqueza primeiro. Vai ah, lá, gente. Da riqueza. Vamos dar remédio ah, bem tá pro Todd, gente. A Todd. Remédio oh, bem meu. pro Todd. Tá doendo. Ela abre a boca e se fila. Segurei, gente. Que leite. Que nem bonitinho. Oh, oh, o Todd tava tá fora. Ah. Ah. Olha, <risos> eu quero ir. Só vai te mandar. Tem que segurar ele. Você vai ter que segurar ele assim, ó. Desce de de pra trás. Vai te ver. Nossa! Não, você se vira para dar esse cachorro. Ou <risos> você vai ter que pôr numa coisa de de <risos> aqui. Pega um pedaço de carro pra ele lá, viu? Tô. Ai, ai, ai. Eu, ele era meu. a boca e enfiar lá na garganta, mas só que nós não tem, é, é nós não tem como é nem a coisa de prender, tem que segurar o clima na boca dele, é. é, tá, olha, olha quem tá aqui, ó, ficou meu coi, tá com a boca olha. fechada, ixi, vai, tá, dodge. tá, tá, tá, tá, Maria, que que é isso, Maria? tá, <risos> dodge. tá, tá, tá, isso, Tati? Aê, Olha aê, que costa. Ah, tá com Tá, tá que senão você não vai fazer o vídeo depois. Ele mesmo. Cadê isso? Tati. isso. Como é que tá cheirando? Não. Que que Como dissolver. Na não, põe na carninha, pode dar a carninha pra ele. Não pode nada, não. Não. Ele tá cheirando a minha mão. Não, é não tem a carninha, não. Que isso, segura, mãe. Segura Agora. Um não, sai tá é mais... no canto. <risos> tá no canto? Tá no canto, vai descer.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 Deixa eu já vou pegar o Todd. Vem, Todd. Pega ele. Vem, Jennifer. Não deixa a riqueza entrar. A nossa, ela vai é querer comer. Vem, vem, vem. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha. Aqui, gente. Vamos ver ele comendo. Vai, põe ele aí. Aqui. Esse cachorro é muito bom. O que é isso aqui? seu é o remédio de, de ver um Bem melhor, né, gente? Agora sim, ele comeu. E, meu filho? Esse neninho é gostoso assim. comeu, Maria. Você quer tá mais? Não quer mais, né, meu filho? Agora, assim eu deixo. Ah. <risos>